Hoje o dia começou parecendo que seria ruim, com as bolsas mundo lá fora desanimadas com acordo comercial entre Estados Unidos e China e com o envolvendo o impeachment de Donald Trump mas felizmente a bolsa brasileira conseguiu se descolar do cenário externo e terminou o dia bastante animada, com alta de 1,54% e voltando ao patamar dos 107 mil pontos. Com vários bancos internacionais recomendando compra de ações brasileiras e com empresas de materiais básicos, construção civil e petróleo liderando os ganhos. Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras subiu quase 4% hoje, impulsionada pelos preços do petróleo lá fora e pela possibilidade de economia de quase 24 bilhões de reais com a medida provisória que reduz dívidas trabalhistas de estatais. Além disso, os dados do Caged apontaram a criação de cerca de 71 mil novas vagas de trabalho, mostrando que apesar de lenta, a recuperação da economia brasileira está para amanhã, as expectativas ficarão com a divulgação do IPCA 15 de novembro, que poderá dar pistas se realmente o Banco Central reduzirá a Selic na próxima reunião E lá fora as atenções estarão na divulgação do PIB da Alemanha para o terceiro trimestre, que pode indicar se a maior economia da Europa caminha ou não para uma recessão Então, fiquem ligados!